Ora, boa, pessoal, daqui fala do Bro, para mais um videozinho, desta vez pessoal, um videozinho aqui boé diferente no canal e eu decidi fazer aqui um sketch de tão conhecido rappers na escola, só que eu decidi fazer aqui rappers no hospital comigo vai estar a Sofia, que é a minha irmãzinha, olá, olá, ela vai aparecer nas gravações, portanto pessoal, só por ela estar aqui vocês têm que de deixar mega like porque é um convidado diferente, para não ser se é para a Márcia, não se esqueçam também de partilhar este vídeo e bora lá então para o vídeo Vou entrar então. Sim? Posso entrar? Sim, sim, faça por favor. -se. Então, tudo bem? Como ah, está? Boas. Então, o que é que hoje veio cá fazer? Pá, vim tirar a sangue, a minha mãe obrigou-me. Não é Não custa nada. Vai ver, vai ser rapidinho. E vamos preencher então a sua ficha? Sim. Então, o senhor é? Meu nome é? André. Muito bem. Uh, e, Sr. André, onde é que vivo? Hoje vivo na estrada. Ah, na estrada? Vivo na estrada. O senhor é que sabe, não é? Então, uh, o senhor é... Sim. Sim, sou filho do Arménio. Sim, é o que aqui diz, não é? Então, que idade é que tem? Um 24 nas costas, já fiz muito e tu não vês. Muito bem, então, penso que já estamos prontos para ter ação. Sim? Vamos lá, então. Ah, Sr. André, encoste-se e relaxe. Ok, doutora. Ui, o que é que se passa? Está branco. Não se passa nada. Não? Então pronto, vamos lá. Encoste-se, relaxe. Vamos lá então. Ui, uh, não faz isso. Eu não lhe vou aleijar, senhor André. O senhor não quis vir aqui tirar sangue? Só eu não quis. Não quis. Estranho, mas agora vamos ter que fazer isto. Se tiver de ser, força. André, o que é que se passa? Estou um bocadinho enjoado só. Queres ir ali ao café a ver um sumo, assim qualquer coisinha? Deixa de esformer o sumo e be a Mas pronto, que seja o Vamos lá embora! Acorda, pá! Acorda! Conta a a pagar Hã? Diz? estou a brincar Estou a brincar Tá bem A sério que vais ficar assim André? Não sinto nada disso Tu não sentes nada disso André Olha aqui André Não faz isso Porta-te bem mas é Se tua... não ficas mas a dia todo pode... Em cada um no Bom dia menina André Bom dia tudo bem, consigo? Sim, estou na seca. Desculpa, o que é que disse? Sim. Pronto, uh, tudo bem, vamos então uh, começar a nossa consulta? Estou pronto. Senhor André, já retirou da sua cabeça aquelas ideias que vai morrer, que algo mal vai acontecer? Oh. Credo, mim, não Como sei que vou morrer sempre? Credo, não diga isso, nem pense isso, Senhor André, por amor de Deus. Cala boca. O que disse, não, não percebi muito bem, cala a boca. Sério, cala você vá, mas é embora daqui e eu vou falar com a sua mãe, Sr. André. Fala, não, não tenho problema. Vá, mas é já embora daqui e, e é que nem volto mais, Sr. André, faça a favor de sair. Mas pronto pessoal, foi este o sketchzinho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação, Sofia. Obrigado. Pedem quantos likes é que tu queres para este vídeo? Pedem aí, à vontade. No mínimo 100 likes, não é? Ouviram, só 100 likes, 100 likes. Quem não me pusesse, quem não me der like, eu não dou bolachas. <risos> bolachas Maria Mas vamos, pessoal foi isto, não se esqueçam de passar no Instagram da minha irmã que vai estar aí em baixo, não se esqueçam de comentar também o que é que vocês gostavam que eu, fiz... que eu fizesse depois, se queriam uma segunda parte ou assim, vocês escolhem e pronto é isso, não se esqueçam de passar também nas minhas redes sociais fiquem bem e fui!